Parabéns por você estar aqui. Eu sei que você está aqui porque você quer aprender mais sobre como fazer dinheiro, como ter outras fontes de renda e esse é o lugar certo para você. Eu estou gravando essa mensagem por dois motivos. O primeiro é que eu já passei muito aperto nessa vida e eu quero te contar um pouco sobre o que eu vivi quando eu decidi largar o meu emprego para construir o meu sonho. E o segundo, porque eu encontrei uma forma honesta de fazer dinheiro com vendas pela internet, e eu quero compartilhar com você o meu método. Te peço uma única coisa, pare um instante para me ouvir. No final desse vídeo, se eu ainda não tiver conquistado a sua confiança, basta continuar em frente, talvez ao menos a minha história te inspire. O que eu vou te mostrar agora não é como fazer mil reais em sete dias e sim como fazer mil reais todos os dias, eu sei que parece mentira, acho saudável você duvidar, até prefiro que seja assim, realmente existem muitas propostas fantasiosas por aí, mas não é o meu caso, o que eu vou te mostrar agora não é mágica, é um método que eu criei do zero e aperfeiçoei até dar certo. Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como que você também pode fazer no mínimo mil reais por dia todos os dias utilizando apenas um computador ou um celular para isso. Mas antes que eu possa te mostrar todo o passo a passo de como que você vai fazer isso, primeiro deixa eu me apresentar e te mostrar como que eu cheguei nesse modelo de negócio. Eu me chamo Wellington Santos, tenho 27 anos e sou especialista em negócios digitais. Já fiz mais de 100 mil vendas na internet, já criei mais de 10 negócios online, negócios esses que faturam mais de 50 mil reais ao mês. Cada um. No último ano, tivemos um faturamento de cerca de 3,5 milhões com produtos digitais. E eu utilizei a mesma estratégia para vender produtos físicos na internet. E em poucos meses, já tínhamos feito mais de 400 mil reais com a venda de produtos físicos. Já formei mais de 40 mil alunos que hoje, assim como eu, vivem exclusivamente da internet. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive muitos trabalhos comuns em muitas empresas. Fazia coisas que eu não gostava, chefe chato, salário baixo, horas e mais horas de transporte público lotado e deslocando de casa ao trabalho. Você pode imaginar como é isso, né? Eu trabalhava de segunda a sábado, às vezes até no domingo. Eu mal tinha tempo para ficar com a minha família. Não tinha dinheiro para fazer o que eu gostava. E quando chegava o fim do mês, o salário mal dava para pagar as contas. Eu não aceitava viver assim. Eu não queria. Viver daquela maneira pro resto da minha vida Eu não queria trabalhar só para pagar as contas no fim do mês Eu sempre sonhei em ter alguma coisa Em construir alguma coisa Em poder ajudar a minha família de alguma forma Eu sempre acreditei que era possível Trabalhar menos e ganhar mais Eu via muitas pessoas lucrando pela internet E eu queria fazer o mesmo Então eu decidi Largar o meu emprego e empreender pelo computador Eu só estou falando isso para você poder entender que a mudança Ela vem através de uma decisão é você que tem que decidir mudar É você que tem que decidir passar por uma transformação Tudo, absolutamente tudo na nossa vida é uma questão de decisão A mudança ela só vem através de uma escolha Quando eu comecei, eu não tinha nada eu vivia com a minha esposa em uma casa que não tinha nenhum móvel. Enfrentamos juntos muitos desafios. E sou muito feliz por ela ter acreditado em mim e me apoiado. Mas não foi fácil. Lá no começo, eu só tinha uma vontade. Fazer dinheiro pela internet. Eu via pessoas ficando ricas assim. Eu sabia que era possível. E eu queria fazer o mesmo. Cheguei a procurar cursos, mas eram caros e eu não tinha dinheiro para pagar. Para economizar, comecei a estudar sozinho pela internet. Gastei horas e mais horas e mais horas pesquisando e organizando tudo todas as informações eu errei muito, investi em produtos errados, fiz sites sem os plugins certos, perdi dias procurando templates e os finais de semana fazendo artes e textos para formatos infinitos de anúncios. Tudo isso sem conseguir ganhar o suficiente, nem para cobrir os investimentos que eram mínimos. Foram tantos tropeços que eu não sei como a minha esposa não deixou de acreditar em mim. Mas esse esforço valeu a pena. Depois de dois anos, criei um método que hoje me dá uma renda mensal de aproximadamente 150 mil reais venda de produtos online. Hoje vendo mais de 10 produtos diferentes e sempre estou criando estruturas de vendas novas. Deixa eu te mostrar aqui na Hotmart como foi o começo. Bom, vamos aqui na tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês como que foi o meu começo aqui na internet, tá? Estamos aqui na minha conta da Hotmart. Eu abri a minha conta aqui na Hotmart no dia 31 de dezembro de 2016. E desde 2016 até metade de 2019, até julho de 2019, eu nunca havia feito uma venda aqui na Hotmart. Esse aqui é o nosso gráfico de receitas. Tá? A primeira venda que eu fiz aqui na Hotmart foi no dia 6 de julho de 2019. No dia 6, vamos mudar aqui o nosso filtro. Ó, coloquei aqui do dia 5 do 7 de 2019 até o dia 31 do 7 de 2019. Esse foi o mês que eu comecei realmente a vender aqui na internet. Ó. No dia 5, eu ainda não tinha feito uma única venda. Quando foi o dia 6, eu fiz a minha primeira venda aqui na Hotmart, que foi de R$83,00. E por aí foi. Tá? Teve uns dias que eu não fiz venda, outros dias eu fiz umas vendas a mais. Teve uns dias que deu um pico de vendas. Ó. E eu finalizei o mês com R$6.173,00. Esse foi o valor que eu fiz em vendas no mês de julho de 2019 Foi esse mês em que minha vida realmente começou a mudar Eu passei mais de dois anos tentando aprender Tentando entender como que funcionava as vendas online E quando tudo começou a entrar na minha cabeça Tudo começou a fazer sentido Eu consegui desenvolver uma estratégia E essa estratégia eu apliquei no mês seguinte Olha só, vamos filtrar aqui do dia 1 do 8 até o dia 31 do 8, tá? um mês depois, então a gente estava aqui no mês 7, vamos filtrar agora aqui o mês 8, olha só, no mês 8 eu já saio de 6 mil reais para 17 mil reais, então os picos de venda já eram maiores, R$ 1.244 R$ 1.160 e assim foi, no mês seguinte, no mês 9, vamos filtrar no dia 1 até o dia 30 do mês 9, olha só, o faturamento já dobrou de novo. Então eu saí de 150 reais, Eu fiz 6 mil. Com os 6 mil eu utilizei a estratégia que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E com essa estratégia a gente fez aqui 17 mil. E com 17 mil eu utilizei parte dessa grana e refiz a estratégia tudo de novo. Então a gente conseguiu bater 48 mil, né? Um total de 974 vendas aqui na Hotmart. Isso no terceiro mês. E os picos de vendas foram bem legais, ó. Tinha um dia que bateram R$ 2.50, R$ então foi muito, mas muito interessante. O objetivo disso aqui não é ficar mostrando para vocês os resultados que eu tive, os resultados que eu tenho. É para você poder entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas quando você entende como funciona o processo, fica muito mais fácil de você aplicar. E você pode utilizar o que eu vou te mostrar aqui para vender qualquer tipo de produto na internet. Se você também acredita que é possível trabalhar assim, você pode estudar e aprender a fazer tudo isso sem a ajuda de ninguém. Mas acredite. Eu demorei para dominar tudo que é necessário. Estou aqui porque eu não quero que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei. Estou aqui para te oferecer tudo que eu sei. Meu objetivo não é lucrar com esse conhecimento. Tanto é que eu vou te dar quatro produtos que eu criei, que já faturaram mais de 100 mil reais cada um. Eu vou te entregar toda a estrutura de vendas desses produtos prontas e você vai ficar com 100% dos lucros. É só fazer o que eu vou te ensinar e as vendas vão continuar caindo dia após dia. Eu só quero que todos possam ter a liberdade de trabalhar como quiserem. Quero incentivar que as pessoas vivam com as famílias. É por isso que eu estou aqui. É isso que me motiva. Minha vida mudou quando eu descobri esse método. E eu vou te contar ele. Te garanto que você tem muito mais a ganhar se eu estiver certo do que a perder se eu estiver errado, eu vou te ensinar a fazer toda a estrutura por trás das vendas online. Você vai descobrir como fazer um site, anúncios pagos, automatizações de atendimentos e muito mais. Minhas aulas vão estar disponíveis para você revisar o conteúdo quando precisar e eu também vou responder todas as dúvidas que você tiver. Eu te garanto que em pouco tempo você terá uma renda sólida e constante. Sabe por que tenho tanta certeza disso? Porque eu fiz isso acontecer na vida de outras pessoas também. Se você está vendo esse vídeo até aqui, é porque acredita que uma vida mais livre, trabalhando pouco e ganhando mais, é possível. E a minha missão pessoal, assim como já te falei, é de criar mais histórias como essas e transformar a realidade de muitas outras pessoas. No Elite 2.0, você vai aprender como criar uma estrutura de vendas extremamente do zero, como criar automações utilizando e-mail marketing, como transformar o seu WhatsApp em uma máquina de vendas automática que trabalha 24 horas por dia para você. você vai ganhar 4 Produtos prontos que já faturaram mais de 100 mil reais cada um e você vai ficar com 100% dos lucros, eu vou te mostrar como que você pode faturar até 700% de lucro vendendo produtos grátis na internet, vou te mostrar quais são os produtos que você deve vender, vou te indicar os fornecedores, vou te mostrar como pagar apenas 1,60 no frete para qualquer lugar do Brasil e muito mais, além disso você terá suporte em tempo real via chat dentro da área de membros do curso você terá acesso ao grupo exclusivo de alunos e semanalmente eu eu farei uma live com você, para te auxiliar e te ajudar no que for preciso. Mas, do mesmo jeito que eu adoraria que em 20 ou 30 minutos eu conseguisse falar tudo que eu preciso, o fato é que não existe mágica. Existe um método e é por isso que eu gostaria de dar uma oportunidade para você dar um passo à frente hoje e entender esse método e participar do Elite 2.0. No Elite 2.0 eu vou pegar na sua mão e fazer com você na prática todos os passos necessários para que você comece seu negócio digital ainda hoje.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 agora por um preço simbólico, mas pode ficar tranquilo, porque se na primeira semana você não gostar, não ver resultado algum, ou simplesmente decidir que não quer mais fazer o treinamento, basta nos enviar um e-mail, você receberá todo o seu investimento de volta, o seu risco por tentar é zero, nesse momento você tem três opções.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 no botão que está abaixo do vídeo e testar esse método comprovado e sem risco. Mas fique tranquilo, ou você fica satisfeito na primeira semana ou eu devolvo 100% do seu investimento. Isso é para te provar o quanto eu confio nesse modelo de trabalho. Então se inscreva agora que eu te encontro lá no Elite 2.0.